que é que meus meninos estão tá querendo? E meu filho! Ih, Rex! Ei, Lara. Toddy. e Lara! Todd! Riqueza! O que é que meus meninos estão tá querendo? que é que meus meninos estão tá querendo? Um bifinho gostoso! Não quer não? Você não quer não, Todd? Quem não quer não? Tantama! Então, Tantama, então, neném! Tantama! Tom, toma, Todd. Você, Todd. Tom, toma, toma. Toma, toma. Toma, Lara. Lara. E, e, toma, tom, Toma. Toma, Toma, Rex. Rex. Toma, Rex. Ai, onde foi comer? <risos> Falta aqui, é riqueza. É um bifinho, meu filho, é um bifinho, come um bifinho É, meus filhos, é chique, come é bife, gente Bife passado na chapa É, deu eles É, gente, coloquei isso aqui, ó Remédio Pra verme, tá vendo? Natuverme, um comprimido. Coloquei no bife pra eles, coloquei dentro do bife Cortei um pedacinho pequeno, coloquei no bife e dei pra ele, tá vendo? Verme fogo oral. Aí, eu coloquei no bife e cortei, enfiei dentro do bife. E dei eles, eles comeu tudo, cada um comeu. É? Então, gente, é uma estratégia, viu? É, dá um bife gostoso que eles é comem o Remedinho, é, né? Remedinho, é, né? A mão do papai tá celosa ela lambei minha mão. Tá com cheio de bife, né, meu filho? É, meu filho. Tá com selinho um de bife gostoso, né, Rex? É, é, riqueza, Você comeu bife? É. Papai vai ter que dar banho no como dia, né? Porque tá cheio de carrapato aqui, gente. Tá cheio de carrapato. Como é que está tá feliz? Que comeu bife gostoso, né, meu filho? Comeu bife, né? Né, nada? Você comeu bife, Nala? Comeu bife? <risos> Ai, meu filho, você comeu bife? Oi gente, ó Vocês podem comprar uma vazia dessa de barro Vocês colocam água pra isso Que fica fresco Esse aqui é um filtro que eu tinha aqui, eu cortei Cortei o filtro E coloquei água pra eles, a água fica fresca, tá? Não pode deixar colocar água fazer de plástico para os cachorros não Porque ela esquenta Aí eles dá Dá ansia de vômito Passa mal, tá? Os cachorrinhos passam mal, é igual a gente mesmo. Tem que tomar água fresca, né, meu filho? É, papai tem que tratar bem tá tratar bem dos neném, é tomar água fresca, né, meu filho? Água, água fresca, né, Lara? Né? <risos> o oh, Todd, o oh, Todd, o oh, Todd, gente, o oh, Todd, é oh, Todd aparecido É que só aparecido Gosta de chamar atenção Olha você vê a riqueza A riqueza, gente A riqueza Ai, que ele é elevado Olha, olha gente, ele fica pulando É, meu filho Cadê meus meninos? Tá tudo com a barriguinha ceia, né, meu filho? <risos> barriguinha ceia, né, meu filho? Tá querendo mais, ó, procurando, chorando Olha lá, procurando Me pedindo, ó Olha, gente, eu sei tá satisfeito, meu filho? <risos> Olha a pose do morro, a pose do bichinho, gente. aí a pose dele, gente, tão gostosinho, gente. É meu filho, e os outros tá aqui mordem minha mão, que cheio de bife. Ai, ah, eu não sou bife, não, Rex. Ah, uh ah, -uh. <risos> tá quem comia minha mão? <risos> é. que que foi, meu filho? Que que foi, meu filho? <risos> ai, as brincadeiras, as brincadeiras, as brincadeiras. Ai, ai, ai, ai, é, ai, é, Tchau, ai, tchau Lara. tchau, Tchau. Как у меня нет? Cadê a riqueza? Cadê a Lara? Cadê o Todd, gente? Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.